Bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Itacoaxetuba, localizada a 40 quilômetros da capital, com cerca de 400 mil habitantes e 350 mil consumidores em potencial. É aqui que você vai conhecer o Pique Boom, onde o cliente pode viver uma experiência de explosão de sabores. Adenir Ribeiro. Adenir, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Conta pra gente, antes da Pique Boom, o que é que você fazia? Então, nós é, tanto eu e minha esposa é, trabalhávamos no ramo financeiro. É, eu era gerente financeiro, ela também, e, mas temos, trabalhamos nesse ramo de restaurantes. Então vocês trabalhavam gerenciando no, no ramo financeiro de um restaurante? Isso, exatamente. Mas como empregados? Como empregados, CLT. Então, nós víamos tudo acontecer, é, conseguimos gerenciar os números e tal, e isso nos deu uma facilidade, um, é, conseguimos vislumbrar uma possibilidade de ter nosso próprio negócio no futuro. E como que foi dar esse primeiro passo, da onde surgiu a ideia da PicBoom? Então, a, a ideia do Pic-Boom, na verdade, veio é, da possibilidade de a gente ter a nossa liberdade financeira né, e deixar de ser empregado, né? então assim, a gente sempre teve isso em mente de, de empreender. E sempre buscar informações na internet, YouTube, então a gente via isso, assistimos muito programa de TV também e aí veio a ideia de criar o Pic Boom, ter, uma, ter um próprio negócio. Certamente ao dar o primeiro passo você encontrou dificuldades, você consegue elencar pra gente quais foram as principais delas? Então, como eu, como eu mencionei, é, você ter fornecedores confiáveis, porque crédito no mercado, né? você ter know-how necessário para que você, é uma coisa é, de restaurante, que você precisa ter é, tudo legalizado, seja a beleza sanitária, seja as guias de, junto à prefeitura, então assim, a, as autorizações da prefeitura, Então as, tudo é muito mais complicado quando você está iniciando. Isso também envolve custo, né? então assim, para a gente foi uma das, das mais difíceis, eu acho que foi a parte de, é, seja a regulamentação da prefeitura, seja a parte financeira, que também pesa muito, e a parte de produção ali, de você fazer é, a produção andar, fazer a produção girar, é uma dificuldade bastante significativa quando a gente está iniciando. Ademir, o que te ajudou nesse processo para você chegar nesse modelo de negócio? Então, Mário, a gente buscou muita informação, é, até junto ao Sebrae, né, que hoje é referência, né, né? seja lá em plataformas virtuais, cursos presenciais. Então, assim, buscamos muito, bebemos muito dessa fonte de ir no site do Sebrae, olhar os tutoriais no YouTube, né, que envolve o Sebrae também. Então, assim, a gente bebeu muito dessa fonte para chegar no modelo e ter os processos alinhados junto com o que é, é passado para a gente, né? Através dos cursos, através dos vídeos, a gente aprendeu muito. Eu vejo que vocês também trabalham o marketing da empresa de uma forma bem legal. Como é que vocês chegaram nisso e vocês colocam em prática? Então, na verdade, assim, é, depois dos processos estando prontos, é, as coisas estando alinhadas, a gente é, teve a necessidade de, de que as pessoas conhecessem o Piquibum. Né? Então, no começo, é, como nós estamos situados num bairro, é, e não é no centro da cidade, então assim, a necessidade de um marketing se fez muito presente para a gente. Então, a gente foi atrás de ajuda nesse quesito também, vimos que era necessário, e aí contratamos uma empresa que nos auxilia até hoje está com a gente desde o início, e que deu uma alavancagem muito grande no nosso negócio, nos ajudou muito, sendo pelas redes sociais, ajudando a gente a, na montagem do nosso próprio negócio no visual também. E é claro que, como todo empreendedor, você não parou por aqui, né? Você ainda vislumbra outros negócios que também incluem a sua esposa. Com certeza. Conta pra gente como é isso. Então, é, o nosso negócio hoje, é, nós, nós enxergamos muito além do que nós estamos aqui hoje vivenciando. Ou seguir é, abrindo outras filiais ou quem sabe no futuro uma parte de franquias, abrir para franquias também, estamos estudando essas possibilidades e graças a Deus tudo tem andado muito bem. É... Hoje nós temos um diferencial no nosso negócio que além dos os lanches que nós servimos, tal as barcas de açaí, nós temos as nossas sobremesas que são especiais também, são diferenciais nossos, hoje o nosso cliente vem, faz fila para comprar nossos doces, então é um ponto positivo também para minha esposa em relação aos doces que são maravilhosos. É, para falar sobre isso é diretamente com ela que é especialista, né Denise Com certeza. Hein? Então vamos lá conversar com ela? Vamos sim. Roberta, eu estava gostando muito ali do bate-papo com a Denir, mas confesso que estava ansiosa por esse momento aqui com você. Afinal, você é responsável por essas delícias aqui atrás, né? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de vocês colocarem isso no pique-boom. Então, Mari, na realidade, é, nós sentimos a necessidade né, de trazer um, algo diferente, tipo um plus, assim pro o uhum. né então a gente foi atrás de sobremesas diferentes é, coisas que não tinham aqui na região e, e a gente trouxe essas novidades são várias sobremesas diferentes e a gente foi e acabou fazendo sucesso né o pessoal gostou a galera gostou bastante e tal fala pra gente como é que você se especializa nisso para poder oferecer o melhor para o cliente sim então realmente a gente procura o melhor mesmo para o cliente porque a gente viaja chega a viajar até outros estados em busca de cursos, de novidades, é, muitos cursos online, pela internet, cursos presenciais também. Roberta, é claro que você participou aí do ponto inicial do pique Boom. Como é que foi deixar o emprego fixo e arriscar num negócio? Olha, foi bem desafiador. Porque, como o próprio Dani já disse, no emprego fixo você tem toda a segurança, né? É, o salário no final do mês, você tem toda aquela segurança que você é, já sabe que vai ter, a é certeza que vai ter. E no, quando você vai empreender, não. É, você, é como você pular de um precipício, né? Uhum. Então, é, mas eu queria ver o que tinha do outro lado do muro me esperando, então eu sentia essa necessidade. Eu falei, eu preciso ver o que tem do outro lado do muro me esperando, né? Pode ser que seja coisa boa ou pode ser que não seja, mas eu preciso arriscar. De que forma esse negócio transformou a sua vida? Ah, transformou a minha vida em diversos sentidos, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais forte, muito mais corajosa. Hoje em dia eu, eu consigo aconselhar outras pessoas que estão começando porque nós erramos muito, né? Então até onde a gente chegou, hoje a gente errou muito, a gente chorou muito. A gente teve vontade de desistir, sim entendeu? Mas a vontade de preender era muito maior e essa vontade passou por cima de todos os obstáculos e graças a Deus a gente chegou até aqui hoje Então vamos lá encerrar o nosso bate-papo com o Ademir porque eu tô ansiosa também para depois provar essas delícias aqui tá bom Sim, Roberta? Claro. Vamos lá? nosso bate-papo, como é que você faz para encantar o seu cliente? Então Mari, a gente sempre busca é, levar o prato com uma experiência diferente para o cliente. Né? Quando nós elaboramos um prato, a gente sempre tenta dar algo a mais. Né? Não, se, não sendo um produto a mais, mas um prato bem elaborado, bem diferenciado. Para a gente, esse é o nosso principal diferencial. E já que vocês vislumbram aí muita coisa para o futuro, como é que vocês se veem daqui 10 anos? Olha, daqui a 10 anos é, nós vemos uma empresa mais forte, né, com uma estrutura muito melhor e, se Deus quiser, com um crescimento é, bem estruturado também. Adenir, dá uma dica para quem quer começar a empreender. Mari, além da, da, do empreendedor e né, buscar ajuda, seja no Sebrae, que ajuda muito, seja nas plataformas virtuais, sendo o curso, né, até mesmo os cursos que eles prestam, as orientações que nós fizemos também, é, a pessoa tem que ter muita persistência também e não desistir. Essa é a principal, é, principal dica que a gente dá para o novo empreendedor ou quem já está empreendendo. Obrigada por ter compartilhado a experiência de vocês com a gente, fica a dica aí pra você que quer começar a empreender e até mais um bate-papo empreendedor.